Gostava de agradecer desde já este convite. É um prazer estar aqui hoje, virtualmente ou remotamente, e em particular a celebrar os 15 anos do arquivo.pt a convite da Wikimédia. Uh, sou um utilizador da, da, Wiki, da Wikipédia e desde o início, sou um contribuidor, sou um grande fã, e portanto para mim é um, é um orgulho uh, conseguir contribuir com, com artigos e com... com informação, como, tal como o resto da comunidade, mas também agora ter estas colaborações mais estreitas entre o Arquivo.pt e a Wikipédia, porque são dois serviços extremamente úteis uh, à comunidade, dois serviços públicos, um mantido pelo governo, que é o Arquivo.pt, e outro que é a Wikipédia e a Wikidata e todos os projetos da Wikimedia no geral, que são mantidos pela comunidade. Um, portanto... Uh, como, como o André falou, estou no, neste serviço, na criação deste serviço desde o início e hoje celebram-se 15 anos. E Eu vou aqui fazer uma, uma viagem rápida por estes 15 anos. Este é uma, uma conversa informal, quem quiser saber mais acerca do arquivo e dos serviços que nós disponibilizamos, que são bastantes, nós já fizemos uma sessão formação em colaboração também com a equimédia, os vídeos e os slides estão disponíveis, Se um, cá podemos pôr aqui no chat uh, o link para essa sessão, se quiserem saber mais acerca do serviço do arquivo.pt, porque eu agora que eu vou falar um bocadinho, é uma retrospectiva do que é que fizemos até hoje, uh, se calhar partilhar aqui algumas, algumas histórias menos conhecidas, até então, assim mais uma conversa de café, por assim dizer. E se vocês quiserem, também podem interromper por meio ou colocar alguma questão, alguma curiosidade que tenham acerca do arquivo arquivo.pt. Bom, para começar, 15 anos passam num instante. Não é? Minha filha mais velha tem 15 anos, o arquivo.pt também tem 15 anos, e isto passa mesmo tudo muito rápido. E, portanto, foi um percurso que começou em 2007, e na realidade é, foi a sequência de um trabalho académico, um trabalho universitário, uh, que foi feito na Universidade de Lisboa, que uh, foi um, um projeto que foi, foi realizado em 2006, que era o Tomba. Uh, o Tomba tinha este nome por analogia uh, a uma instituição muito importante que estava do outro lado da rua que era a Torre do se A Torre do Tombo era um arquivo uh, de documentos e é um arquivo de documentos oficiais, um arquivo oficial, e nós humildemente chamámos de tomba ao nosso, ao nosso projeto. Portanto, era um, era, a ideia era ser um arquivo também, mas dos documentos que estão online. Um, pronto, e nesta primeira versão que nós fizemos neste projeto, uh, recolhemos 57,3 milhões de páginas web, que correspondia a 1.5 terabytes de informação. E, e disponibilizámos este, este serviço para as pessoas usarem, e foi algo que foi inovador na altura. E a informação que nós disponibilizámos, na realidade, era oriunda de um projeto anterior, com não parecido, que era o Temos um Motor de Busca Alternativo, que era o Tumba. E, e então nós, ao longo de vários anos, para criar um motor, um motor de busca, tínhamos estado a recolher páginas da internet portuguesa. E fomos sempre guardando esta informação e então foi assim que conseguimos lançar um protótipo de um arquivo da web, que nesta altura já mostrava informação ao longo, de, recolhida ao longo de, de seis anos, portanto já dava uma perspectiva histórica. Mas uma coisa são projetos e, e outra coisa são serviços. E então um, lançaram-me o desafio, quando eu acabei o doutoramento em 2008, de criar, ou vir a criar um dia um serviço para preservar a informação online. Um, e então foi criado então, um projeto no, na FCCN, que na altura chamámos Arquivo da Web Portuguesa. Portanto, a FCCN era a Fundação para a Computação Científica Nacional, que era uma fundação sem fins lucrativos, que hoje em dia foi integrada na Fundação para a, para a, para a Ciência e a Tecnologia, que é um instituto público. Um, então, este, esta página, que eu também retirei do arquivo.pt, portanto era, esta era a página, era a única página que, ou melhor, era o site original do Arquivo da Web portuguesa e dizia-se que a primeira fase do desenvolvimento do Arquivo teve início em Janeiro de 2008 e prevê-se e que, que termine no prazo de dois anos. Uh, contudo, a manutenção de um sistema desta natureza e a preservação da informação arquivada é uma tarefa que deverá ser perpetuada posteriormente. Até com com grande alegria, que eu digo que passado 15 anos, ainda aqui estamos, um, continua a ser desenvolvido e no dia que o Arquivo.pt deixar de ser desenvolvido, uh, vai naturalmente degradar-se rapidamente e desaparecer. Portanto, uh, este, esta primeira fase do projeto correu bem, dois anos, 2008 a 2010, e, e hoje em dia uh, originou o serviço público Arquivo.pt. E é, é muito engraçado ver como é que certos assuntos que em determinada altura estão na moda, depois parece que ficam assim uh, esquecidos ou meio adormecidos e depois voltam outra vez à bala então nós em 2009, o primeiro projeto que nós fizemos, chamava-se o replicador de Arcos. Uh, portanto era um replicador de ficheiros arquivados e a ideia era ter uma distribuição uma, uma, uma replicação distribuída portanto num modelo de espécie peer-to-peer, -peer, de, de informação que nós temos, de modo a que fosse mais resiliente ou seja, se houvesse uma quebra do, do armazenamento central devido a algum tipo de catástrofe, um, seria possível recuperar esta informação a partir de réplicas distribuídas por vários computadores. Um, este trabalho deu origem a uma tese de mestrado na altura. Depois nós chegámos à conclusão que, que isto não, não seria viável por várias razões, e foi muito engraçado. Uh, esta semana houve. esta semana, aliás, a semana passada, tivemos a visita de um, de um colega nosso, que é o William Kramer, que desenvolveu uma maior parte de, de ferramentas uh, do web, de, de arquivo da web, um projeto chamado webrecorda.net, e, e uma das coisas que está em cima da mesa, um dos requisitos que estão em cima da mesa hoje em dia, é fazer o armazamento distribuído das páginas arquivadas da web. Portanto, passado, passado 13 anos, voltou à baila este assunto Uh, agora com tecnologias diferentes, mas o problema ainda não está resolvido e continua a ser considerado importante. Uh, esta foi a primeira equipa do Arquivo.pt. Uh, foi criada, em, foi criada dizer, em 2009 era assim. Uh, eram, eram Na realidade, a maior parte das pessoas eram alunos ou investigadores, já tinham trabalhado em projetos, relacionados com motores de busca ou com arquivos da web e, portanto, foram pessoas que deram um contributo muito importante porque, nesta altura, não haviam muitas pessoas que conhecessem ou tivessem conhecimentos nesta área e foi muito importante que tivessem havido anteriormente projetos de investigação uh, que tivessem formado estas pessoas. Caso contrário, nunca as poderíamos ter conseguido contratar e, provavelmente, o arquivo.pt não teria sido desenvolvido tão rapidamente quanto foi. E então, em 2010, lançámos uh, o serviço experimental de pesquisa. Uh, era uma espécie de Google para o passado uh, e este serviço foi o primeiro no mundo, foi o primeiro arquivo da web a ter um serviço que permitia fazer pesquisa sobre o texto integral das páginas. E ainda hoje o arquivo foi um do PT dos poucos arquivos da web que têm este tipo de serviço e nós conseguimos desenvolver uh, este, primeiro, este primeiro protótipo, este primeiro serviço, um, em grande parte graças ao trabalho de investigação que tinha sido feito uh, na Universidade de Lisboa, um, na área dos, dos motores de busca e, e de arquivos da web. Portanto, este primeiro protótipo permitia pesquisar 130 milhões de páginas arquivadas entre 1996 e 2009. A, a título de curiosidade, hoje em dia nós temos cerca de, de 13 Mil milhões de páginas arquivadas desde a da década 90, portanto temos algumas que já são anteriores em 1996 e, e a data de hoje. Uh, logo de início o projeto teve a uh, visibilidade internacional, uh, por exemplo aqui temos um artigo que saiu no, no Estadão, o Jornal Brasileiro, acerca de, de, de problemática e da importância de preservar a web, Acerca deste projeto que estava a ser iniciado em Portugal. Aqui podemos ver a interface de, de pesquisa de texto. Portanto, aqui a, grande, a ideia desde o início foi criar uma interface que fosse muito análoga a um motor de busca convencional, como o Google, de modo a ser mais fácil as pessoas usarem e tirarem partido da informação que nós tínhamos preservado com a introdução subtil das caixas de pesquisa, das datas, de modo, de, de, de modo que as pessoas conseguissem restringir o intervalo da sua pesquisa. Portanto, um motor de busca, mas com uma perspectiva temporal. E também aqui com uma função chamada ver histórico, que permitiria ver, ou permitia na altura ver o histórico das páginas, ao longo do tempo. O um, Miguel Costa foi a pessoa que mais trabalhou nesta área, acabou por tirar o doutoramento uh, nesta área de pesquisa de informação sobre arquivos da web. A tese de doutoramento, para quem quiser ver, chama-se Information Searching Web Archives e foi uma tese de doutoramento pioneira que, cada vez mais, tem sido referenciada e é uma excelente, uh, é uma, é uma excelente referência para quem quiser aprender mais acerca deste assunto. Um, este mapa foi o mapa que nós criámos com as iniciativas de arquivos da web. E aqui, é, isto tem é diretamente a ver com a Wikipedia. Então, nós quando começamos a, tra a trabalhar nesta área, havia sempre aquela questão de que quem é que são os arquivos da web, quantos arquivos da web é que existem, que quantidade de informação é que temos, portanto, nós nem sequer conhecíamos a nossa comunidade. E então... Eu que já trabalhava nesta área há algum, em, em, há algum tempo, fiz uma espécie de, uma, de um inquérito às pessoas que eu já conhecia, de modo a conseguir obter o máximo de informação possível acerca de iniciativas de arquivos da web e, e na altura publicámos um artigo e eu, se não me engano, neste primeiro artigo, que acho que foi publicado em 2012, uh, chamava-se a Sérvia Web em Initiatives, um, acho que contei cerca de 40 iniciativas de arquivos da web. E quando o artigo foi publicado, já estava obsoleto. Ou seja, já haviam mais iniciativas e arquivos da web do que aquelas que eu tinha posto no artigo. E eu pensei, quer dizer, não vou estar todos os anos a atualizar isto. Então o que é que eu vou fazer? Uma página na Wikipédia. E portanto, peguei nos dados que eu tinha, posto no artigo e ainda mais alguns, porque uma página da Wikipédia permite colocar muito mais informação porque não tinha limite de espaço não é? ao passo de um artigo eu tinha, eu tinha este limite não é? então criei a página na Wikipédia e depois mandei para começar um e-mail a todas as pessoas que me tinham respondido a uma inquérito inicial e disse, olha, eu criei esta página da Wikipédia, por isso vocês todos os anos, vocês lembrem-se de ir atualizando isto um, Ricardo, eu peço se calhar para pôr aqui no chat o link para a nossa página da Wikipédia, List of Web Archiving Initiatives e, e esta página da Wikipédia acabou por se tornar uma referência cada vez que alguém quer falar a, ou, ou dar um aponto de inicio, inicial para o que se faz ao nível do arquivo da web a, a nível mundial. Ou seja, é mais importante esta página da Wikipédia do que qualquer artigo científico, porque está sempre a ser atualizada. E quando alguém quer ou, ou inicia uma iniciativa de arquivo da web, pode imediatamente inicio, colocar aqui a sua informação. Nós também tentámos que a informação colocada não fosse assim, uh, muito fastidiosa, portanto, basicamente foca nos recursos, na quantidade de informação e nos métodos de acesso, e depois nas referências para as pessoas poderem saber mais acerca do que é que está a ser feito no seu país ou à escala mundial. E esta página tem vindo a ser sempre atualizada, e, e, e é uma página criámos este mapa também, e também uh, o, o documento, que é um, criamos um Google Doc, um link para um Google Doc um Google Sheet, que permite gerar este documento portanto esta página tem vindo a ser enriquecida e eu também e, e a comunidade uh, dos arquivos da web incentiva a que as pessoas atualizem esta página colaborativamente para que sempre que alguém é introduzido a esta temática dos arquivos da web possa vir a esta página e ver e estudar aquilo que, que se faz pelo mundo fora que é, que, é, que é muito e é cada vez mais porque é um, é um problema urgente Preservar a informação que, que é publicada online. Um, pronto, e tem imensas referências, e, e, e esta aqui é um exemplo de como a, a Wikipédia pode ser muito mais importante do que qualquer outro, outro tipo de recurso mais convencional. Uh, e, também, portanto, quer dizer, já foi há uns anos. Fizemos também um estudo, até foi o Miguel Costa que publicou um estudo, acerca da evolução dos arquivos da web. Chama-se mesmo Evolution of Web Archiving. E foi a própria página da Wikipédia a fonte de informação, a fonte de dados para esta investigação. Portanto, comparámos a página ao longo do tempo e foram-se uh, identificando uh, uh, tendências. Portanto, uh, neste caso, a Wikipédia foi uma fonte de dados para investigação científica. Foi a fonte de dados. Um, não interessa fazer um serviço se ninguém o utilizar e, portanto, a divulgação sempre foi uma prioridade e um esforço que nós fazemos. E então criamos este foi o primeiro panfleto que fizemos para divulgar uh, o arquivo.pt. O arquivo.pt é um serviço online, mas é importante divulgá-lo de todas as maneiras que seja, que seja possível, um, inclusivamente através de meios impressos. Este foi o nosso primeiro panfleto, ainda com o nome uh, Arquivo da Web Portuguesa. E, e aqui. Deixa lá, aqui. Tinha aqui. Desculpa. Aqui temos uma, uma situação que aconteceu e nunca devia ter acontecido, que foi. Perdemos informação. Ou seja, aquela ideia inicial que nós tínhamos de replicar a informação em vários sítios fazia todo o sentido. E e conseguimos recuperar alguma, porque eh, em 2013, quando o projeto ainda estava numa fase de desenvolvimento, eh, tivemos um colapso de infraestrutura de hardware e perdemos parte da nossa informação que tínhamos arquivada. Eh, de certa maneira, isto foi um, uma espécie de abrolhos, como se costuma dizer, para que nós já não éramos um projeto de desenvolvimento e tínhamos que começar a levar eh, a manutenção do serviço de uma maneira mais séria, e mais estruturada, e designadamente ter uma política de replicação e de segurança dos dados muito mais apertada, e a partir daqui fizemos uma reconstrução do serviço, aliás, foi a partir daqui que decidimos deixar de ser um projeto, decidimos não, na realidade coincidiu com a publicação da lei orgânica da FCT, em que o arquivo.pt passou a ser considerado ou a preservação da internet portuguesa passou a ser considerada um serviço prestado pela FCT e, portanto, nós também, com esta nova incumbência, quando reconstruímos o, o serviço, já tivemos outro tipo de, de preocupações, de modo a que esta situação nunca mais se repetisse e até hoje, felizmente, nunca mais se repetiu. Não quer dizer que não, tivessem, não tenham acontecido avarias, há todos os dias, mas simplesmente já não têm efeitos catastróficos porque nós estamos preparados para mitigá los Um, nesta altura, tínhamos cerca de 320 uh, terabytes de informação. Uh, à data de hoje, temos 824 terabytes. E aqui, nesta fotografia, podemos ver um, um robô de tapes, que é uma das ferramentas que nós temos para guardar os nossos dados. Portanto, é o nosso, é o nosso meio de preservação de dados ou de armazenamento de dados quaternário, ou seja, as cassetes são, são gravadas, são guardadas e depois são, são, são, são removidas do robô e depois são guardadas num robô, numa, num cofre, neste caso num, num, a cerca de 300 quilómetros de Lisboa, de modo a que em caso de destruição do nosso dataset, em caso de catástrofe, ainda consigamos recuperar o, os dados a partir das cassetes. Toda a nossa informação tem uma política de replicação uh, apertada, portanto os dados são replicados dentro de cada computador, entre computadores e também online em computadores externos. Um, quando acabámos de fazer esta recuperação do nosso serviço, este renascer do nosso serviço, lançámos uma nova versão do arquivo.pt que chamámos FENIX, portanto o arquivo.pt renovado das cinzas, Uh, e também na mesma altura também fizemos uma melhoria nas, interface, nas interfaces de utilização, de modo a serem mais amigáveis e, e mais fáceis de utilizar, e, e interfaces mais, uh, uh, como é que eu ia dizer, menos à engenheiro, porque nós até agora não nos tínhamos preocupado suficientemente com a questão da usabilidade e da coerência gráfica, e aqui uh, esta foi a primeira versão que nós lançámos em que o serviço já tinha um aspecto mais profissional, na minha opinião. O arquivo.pt guarda principalmente informação de interesse para a, web, para a comunidade portuguesa, mas também guarda de informação de interesse para a comunidade académica no geral. Então, nós em 2015 fizemos uma experiência que foi tentar recolher o domínio.eu. Ora bem, e também há um artigo acerca desta experiência. Nós depois publicámos, em colaboração com, com outros investigadores, e, e é engraçado pelo seguinte: uh, portanto, os países, como Portugal, como o Reino Unido, como a França, cada um deles está a tentar, de alguma forma, os, com mais um, outros com menos sucesso, a preservar a informação que é publicada online relativa ao próprio país. Então, a pergunta é: quem é que está a preservar a informação relacionada com a União Europeia? Porque a União Europeia não é um país, quem é que está a fazer? esta preservação desta informação, que no fim de contas afeta e é importante para todos os Estados-membros da União Europeia? A resposta é ninguém. Okay? Portanto, não há ninguém com esta incumbência. Então, nós tentámos uh, recolher o ponto .eu, porque pensávamos que o ponto .eu, o domínio ponto .eu, uh, seriam principalmente sites com conteúdo relacionados com a União Europeia uh, ou de interesse genérico para a União Europeia. Bom, a, a realidade não é esta o domínio.eu está cheio de conteúdos que não são assim tão interessantes um, e não são de todo relacionados com a União Europeia. Uh, foi uma surpresa para nós ver que uh, muitas vezes o nosso sistema de recolha ficava, ficava encravado em sites maliciosos, sites de web spam uh, e então recolher o .eu uh, totalmente, portanto, com, com uma aplicação de uma de uma estratégia de força bruta, como nós costumamos dizer, ou seja, recolher todo o ponto EU, a conclusão que nós tirámos foi que não era a boa ideia e abandonámos esta, esta estratégia, porque se recolhe muita informação e não é a informação que nós gostaríamos de, de, de recolher. Uma grande dificuldade, um grande desafio de manter qualquer serviço é a rotatividade das pessoas, e principalmente na área de informática, Há sempre uma grande rotatividade e, portanto, em 2015 a equipa, tirando eu, já era completamente nova. E hoje a equipa atual, se vocês forem ver a nossa página, também já é diferente. Portanto, é preciso manter o serviço robusto à rotatividade das pessoas, através da criação de procedimentos, de sistemas de controle de qualidade, documentação de modo a que o sistema continua a funcionar, apesar das pessoas irem mudando como é normal e saudável nas organizações. E uma vez que o Arquivo MPT é uma infraestrutura para investigação, nós em 2016 lançámos um projeto que era o Investiga 21, portanto este Investiga 21 basicamente a ideia era, de uma maneira, cativar investigadores interessados no início do século XXI, e, por outro lado, estes investigadores também ser os investigadores do século XXI, porque hum, é impossível estudar ou documentar qualquer evento que tenha ocorrido no século XXI sem considerar os recursos publicados online. Portanto, a internet entrou nas nossas vidas e qualquer estudo ou qualquer investigação que seja feita ignorando os recursos online é, evidentemente, uma investigação incompleta e tendenciosa porque o online faz parte da vida de todos nós. Então, aqui damos três bolsas de investigação e os resultados foram muito interessantes. O, os trabalhos estão disponíveis em arquivo.pt investiga e podem ver, foi um trabalho na área de, de ciências sociais, outro na área de ciência da comunicação, e, e outro na área da ciência de informação, e foi assim também que nós conhecemos o Ricardo Basílio, que hoje, felizmente, faz parte da nossa equipa, e que, e que também que, que entrou nesta área com grande entusiasmo, uh, fazendo um, um trabalho na, na área da, da ciência de informação. Uh, é importante mantermos sempre uma estreita colaboração com os nossos... Um, pares internacionais, portanto, arquivar e preservar a informação online é um desafio muito grande, muito, é, é muito trabalhoso, é muito complexo, requer muitos recursos e nós todos juntos somos poucos. Uh, aqui também vejo uma grande afinidade com o que se passa com a Wikipédia e com, com a mentalidade da Wikipédia, uh, em que basicamente tentamos juntar todas as pessoas do mundo para conseguirmos ter um recurso aberto, público e, e completo acerca do conhecimento da humanidade. No fim de contas é isso que é, que é a Wikipédia e é isso que a Wikimédia promove. E no caso do, dos arquivos da UE é a mesma coisa, Portanto, nós todos juntos, sejam organizações, sejam indivíduos, temos que colaborar para tentar que a informação, ou pelo menos parte da informação publicada online, seja preservada para a memória futura. E o International Internet Preservation Consortium, IPC, é a organização dos arquivos da web a nível mundial. E, se tiverem interesse, podem consultar em netpreserve.org, o site que tem bastante informação interessante. Em 2017, celebrámos então os 10 anos do arquivo.pt. Foi um evento muito interessante, tivemos várias pessoas convidadas. Que, que falaram acerca da informação, de preservar, de preservar a informação online e a importância da memória no geral. E tivemos também a visita, muito nos honrou, do, do, do Julien Massanet, que foi basicamente a pessoa que começou, Julien Massanet, portanto, é a pessoa que está ao meu lado esquerdo. Um, portanto, a, a, a, a estou a abraçar, portanto, lado esquerdo, lado direito, pode. Pode ser confuso aqui, né? contamos a ver isto online. Um, e então o Julien foi a pessoa que escreveu o primeiro livro acerca de, de arquivos da web em 2006, foi ele que tentou criar um arquivo da web europeu, esteve envolvido em, em imensos projetos de investigação na área dos arquivos da web e ele tivemos uma grande honra, ele fez uma das palestras convidadas e, e ele veio cá celebrar connosco os 10 anos do arquivo.pt. Uh, também tentamos uh, divulgar o Arquivo.pt como infraestrutura de investigação a nível internacional uh, e quando ocorreu o, o TPDL 2018, que é uma conferência na área de bibliotecas digitais, quando ocorreu no Porto, nós organizámos também lá um workshop de, de grande sucesso, na nossa opinião, para investigadores internacionais, não apenas acerca do Arquivo.pt, mas acerca dos arquivos da web e como usar os arquivos da web como ferramentas de investigação. Em 2018, foi a primeira edição do Prémio Arquivo.pt, que, que tornou-se depois uma edição anual. Uh, portanto, esta aqui foi que deu mais trabalho, foi o maior desafio. Nós não sabíamos se tínhamos ter concorrentes, não sabíamos uh, como é, qual é que seria a qualidade dos trabalhos submetidos e foi uma agradável surpresa verificar que os trabalhos foram espetaculares e continuam a ser, portanto, para o ano vai haver mais uma edição do Prémio Arquivo.pt e todos os anos ficamos surpreendidos com os trabalhos que são submetidos. Uh, há sempre três premiados, quatro a contar com a Menção Honrosa do Público, um, mas alguns que não são premiados e são é mesmo muito interessantes e para nós é, é um, é um, não é um esforço sequer, é um prazer uh, organizar o Prémio Arquivo.pt todos os anos. Portanto, o Prémio Arquivo.pt dá 10 mil euros ao, ao vencedor do prémio 3.000 ao segundo, 2.000 ao terceiro, e o único requisito é que os trabalhos utilizem o arquivo.pt como fonte de informação. Continuamos o nosso esforço para divulgar o, o arquivo.pt, isto continua a ser um esforço, um desafio, porque a maior parte dos nossos recursos são gastos em manter o serviço a funcionar e o nosso orçamento para divulgação é bastante reduzido. portanto, Nós apelamos sempre aos nossos amigos e, e parceiros para que nos ajudem a divulgar o arquivo.pt, porque sendo um serviço público interessa que o público o conheça e que tire a partir desta informação e deste serviço. Portanto, também fizemos divulgação uh, através da televisão e através da rádio. E um, o, o prémio arquivo.pt em 2019 ganhou o alto patrocínio da Presidência da República, que muito nos honrou, e o lançamento da edição 2019 foi feito pelo, pelo Presidente da República, no Museu da Presidência, e foi algo que, que foi uma chancela de, de, de, de qualidade, de acreditação, de reconhecimento, que, que nós mantemos hoje em dia ainda, do prémio, e que, e que muito nos orgulha de resto. Uh, a entrega do prémio neste, neste, neste mesmo ano foi feito pelo, pelo primeiro-ministro, que também, uh, também é algo que também muito nos orgulha e durante o encontro de ciência. Um, e portanto, nem, nem só do online, do online é feito o mundo. E portanto, nós também temos posições em papel, por assim dizer, exposições de cartazes. Que isto foi uma, uma iniciativa que começou com o um desafio que nos lançaram de criar estes cartazes para estarem expostos ne, num. No fim de contas, isto é uma montra na rua, uh, de, uma, de uma. de umas instalações da, da Secretaria de Estado da Ciência, e o desafio que nos lançaram foi criar uns cartazes para que as pessoas na rua vissem. E, estes cartazes e, e tomassem conhecimento do prémio e de, outra, de outras páginas que o arquivo.pt tem preservadas. Uh, e então, nós depois que temos uh, criado estes cartazes, achámos que seria interessante levar estas exposições a outros sítios e passámos a criar uma exposição itinerante de páginas web impressas, com uma explicação do que é, que é cada página, de modo que também manda captar a atenção das pessoas para o arquivo.pt e para a importância de preservar a informação online. Aqui temos um exemplo desta exposição na Faculdade de Ciências, que foi, no fim uh, de contas, o berço do, do arquivo.pt. Estas exposições uh, podem ser levadas para qualquer lado, portanto, se quiserem e tiverem interesse, nós temos todo o gosto em, em, em montá-las noutras instalações. Em 2019, lançámos um serviço inovador à escala mundial, que é o serviço de pesquisa de imagens, portanto basicamente permite pesquisar imagens preservadas da web ao longo do tempo, à semelhança do que já acontecia com as páginas, e ver uma série de metadados e ver a página onde cada imagem foi publicada. Portanto, este é um serviço inovador à escala mundial, um serviço público inovador à escala mundial, não existe outro arquivo da web que tenha um serviço de pesquisa de imagens. Portanto, sendo nos nós experimentar, eu desafio -os a fazê-lo. Um, uma pergunta que muitos costumavam fazer era, então, mas se o arquivo .pt começou em 2007, como é que vocês têm informação desde 1996? Então, isto é possível basicamente porque nós, ao longo dos anos, temos feito uma espécie de arqueologia digital, ou seja, quando descobrimos que alguém guardou páginas do passado, nós obtemos estas coleções de dados e integramos esta informação no arquivo.pt, de modo a que pronto, seja preservada na nossa infraestrutura, é mais uma cópia, além do sítio onde elas estão originalmente, mas também de modo a que estas coleções passem a estar pesquisáveis, por exemplo, através da pesquisa de páginas, da, da pesquisa de imagens, da pesquisa via as APIs. Portanto, esta informação torna-se uh, muito mais explorável, por assim dizer, torna-se muito mais fácil aceder e pesquisar esta informação, explorar esta informação, a partir do momento que ela está integrada no arquivo.pt, ela fica muito mais acessível. E o Geocities foi uma das, das primeiras plataformas de publicação online, uh, plataformas gratuitas. E um, foi, foi desativada, mas na altura houve uma equipa de, de arquivistas da web que fez uma cópia do Geocities. Então nós um, resolvemos integrar esta informação pelo seu valor histórico no arquivo.pt e hoje em dia, uh, além das páginas um, que o arquivo.pt guarda da web portuguesa, também podemos encontrar uh, coleções de interesse internacional, como é o caso do Geocities. Em 2020 passámos a contar com a, a parceria do Jornal Público, que passou a lançar, uma, a, lançar a atribuir uma menção honrosa, basicamente a menção honrosa é atribuída pelo Jornal Público e por meia trabalhos que sejam feitos sobre o, as páginas online do Jornal Público preservadas no arquivo.pt ao longo do tempo. Uh, em 2021, aliás, na, na realidade até, até foi antes, em 2020, para fazer uh, face à pandemia, iniciámos um ciclo de webinars em que nós normalmente fazíamos formação presencial, mas devido a, às políticas de confinamento que foram uh, impostas, uh, migrámos para um modelo mais de, de webinar e tem, tem vindo a correr muito bem, uma vez que estabelecemos parcerias com entidades externas e que depois divulgam os nossos webinars com as suas comunidades, e também quando fazemos estes webinars, tentamos focar no interesse destas comunidades. Temos aqui um, um projeto que eu uh, convido os a ver, que é um projeto de sucesso para nós, que é o Arte para Sempre, que foi feito com, com a Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Rubenken e que, além dos webinars, originou conjuntos de dados abertos, originou uma exposição, originou uma série de recursos pedagógicos e científicos que são muito interessantes e que perduram e perduraram após este projeto. A Fundação para a Ciência e Tecnologia tem como principal interesse a ciência e tecnologia, naturalmente, e então nós temos feito um esforço para preservar os sites que são financiados no âmbito dos projetos europeus, os projetos europeus de investigação e desenvolvimento. Portanto, os projetos europeus são, por definição, projetos internacionais, a nível europeu, alguns têm parceiros portugueses, outros não, mas os resultados científicos são sempre interessantes para fins de investigação e, portanto, nós temos vindo a tentar uh, identificar websites relacionados com investigação e desenvolvimento, financiados pela União Europeia, Uh, e a guardar os seus conteúdos de modo a que não se percam. E uh, este ano lançámos um, um novo serviço que é o Arquivo 404 que basicamente permite uh, ajudar a resolver o problema dos links quebrados nas páginas de websites atuais. Portanto, mas imaginar que uma pessoa tem um website uh, e uma determinada página desaparece do website. Ao instalar um basicamente uma linha de código, em vez de o website ter página não encontrada aos seus utilizadores, eh, diz página não encontrada, mas se existir uma versão arquivada, diz, dá uma alternativa ao, ao seu utilizador e diz página não encontrada, mas se quiser ver uma, uma versão arquivada, neste caso no arquivo.pt, clique neste link e poderá aceder à informação que deseja. Portanto, é uma ferramenta que eu considero extremamente útil para melhorar a qualidade dos websites, de modo a dar uma melhor expressão de utilização uh, aos, aos seus visitantes. E também uh, este ano lançámos um serviço que permite a qualquer pessoa gravar imediatamente uma página no arquivo.pt, chama Save Page Now, e portanto, uh, quando nós queremos guardar uma página que nós achamos que vai mudar rapidamente, ou queremos fazer um arquivo rápido de um site, Qualquer pessoa pode vir a esta página e fazê lo imediatamente e as páginas são posteriormente depois disponibilizadas no arquivo.pt. E pronto, e assim se passaram 15 anos, resumidos em meia hora. Muito mais havia para dizer, eu espero que, que tenham gostado. Um, e pronto, comentários são sempre bem-vindos. Contamos com a colaboração de todos e concluo-se a minha apresentação. Obrigado a todos.